Igreja do Senhor, vamos saudar os nossos irmãos ouvintes e também os nossos irmãos internauta que estão nos acompanhando. Você que está aí nos ouvindo, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida, que Deus também abençoe a tua família, que guarda a tua entrada e a tua saída. Nós estamos aqui já na segunda do pão e Deus tem uma palavra para todos nós. Igreja do Senhor, se colocamos de pé, vamos orar a Deus, vamos pedir para que Deus venha falar com todos nós nesta noite. Levanta as tuas mãos nos altos céus Você que pode falar com Deus nesse momento Fala com Deus, oremos ao Senhor Soberano Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos aqui Deus Poderoso nesta noite Queremos ouvir a tua palavra Jesus revela a tua vontade em nossos corações Deus, a tua palavra é vida, é salvação, é libertação Jesus O que nós mais precisamos é a tua palavra Deus Poderoso Jesus Cristo, venha revelar meu Pai, a Tua vontade, o Teu querer Jesus, no coração desta pessoa que aqui está. Deus, venha impactar os nossos corações, nós queremos sair daqui nesta noite, entendido, cheio do Teu poder, cheio da Tua unção, cheio da Tua presença. Oh meu Deus, oh meu Pai, fala conosco Jesus, fala com a Tua igreja nesta noite revela a tua palavra, revela a tua vontade Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém Jesus, aplauso bem forte para Deus, louvado seja Deus, igreja do Senhor Jesus, pega a sua Bíblia e abra ela no Evangelho segundo escreveu Lucas, Lucas capítulo 19 versículo 1 você que tem a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, vamos juntos meditar na Palavra de Deus, Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 19, e no verso 1 Glória a Deus, Aleluias, Evangelho de Lucas, Lucas, capítulo 19, versículo, versículo 1 quem achou da glória a Deus? Não, mais forte, quem achou da glória a Deus, louvado seja Deus, olha o que a palavra de Deus está dizendo para todos nós igreja, e tendo Jesus entrando em Jericó, ia passando, e este que havia ali um homem chamado Zaqueu, era este um dos principais dos publicanos, era rico, olha aí, e era rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Saqueu, deixe-te depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu alegremente, ou seja, jubilosamente. E, havendo todos isto, melhor dizer, e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um, de um homem pecador. E levantando-se Ezaqueu disse ao Senhor: Senhor, eles és que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ó, o restituo quadruplicado, e disse-lhe a Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, glória a Deus por isso igreja, levanta tuas mãos, diz assim Senhor Jesus, fala conosco, nesta noite, amém, podemos sentar, aplausos bem forte para Jesus, quem pode dar um glória a Deus, bem forte para Deus, cadê o glória a Deus, bem forte para Jesus, Igreja do Senhor, acabamos de ler a palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, versículo 1. Aqui a palavra de Deus vem nos falar a respeito de Zaqueu. Quem era Zaqueu? A Bíblia diz que Zaqueu era um publicano, isto é, cobrador de imposto. E a sociedade não gostava de Zaqueu. O povo de Jericó odeava Zaqueu, por quê? Eles olhavam para Zaqueu como um ladrão como um gatuno, um roubador do povo, porque, eles, porque na visão do povo, era que Zaqueu, roubava deles, e o povo também já tinha uma visão, de que, Zaqueu não era digno, das coisas de Deus, isto é, não era digno, de estar no templo, de Deus, Zaqueu, apesar de ser um publicano, um cobrador, a Bíblia diz que, ele queria conhecer quem era Jesus, apesar da opinião pública, apesar da sociedade falar tanto mal dele, criticar o trabalho dele, a Bíblia diz que, Zaqueu queria conhecer quem era Jesus Mas a Bíblia diz que ele era um publicano e rico E você se questiona O porquê que Zaqueu queria tanto conhecer Jesus? Sabe por porquê que Zaqueu queria conhecer Jesus? Primeiramente Porque muitas eram as pessoas que falavam de Jesus Muitas eram as pessoas que comentavam, das coisas que Jesus fazia, ou seja, as pessoas, que seguiam Jesus, iam comentar a respeito de Jesus, iam falar daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus estava fazendo, iam comentando das palavras de Jesus, você entende? e através disso, a mensagem de Cristo, os atos de Cristo, começou a se propagar, oh, começou a se propagar, mesmo até as pessoas que eram contra os ensinamentos de Cristo, também ouviam, aquilo que Jesus falava, também chegavam ao conhecimento deles, aquilo que Jesus realizava, aquilo que Jesus fazia, é por, é por esse motivo, que Zaqueu se interessou tanto, Conhecer Jesus, você entende? Quem é este homem que todo mundo fala dele? Quem é este homem que todo mundo está comentando dele? Eu quero chamar a tua atenção, você que está me acompanhando, você que está me ouvindo, olha, nós podemos fazer muito, mas muito para o reino de Deus, e uma das coisas que nós como Filho de Deus, conhecedor da Palavra de Deus, podemos muito bem fazer, é divulgar a mensagem de Cristo. Se cada um de nós, ao sair daqui, depois dessa mensagem, nós começar a divulgar os feitos de Cristo, a mensagem de salvação, a obra de salvação realizada por Cristo, olha até o mais incrédulo, ele vai ser impactado com esta mensagem, qual mensagem? a mensagem de salvação, a mensagem que liberta, a mensagem que Deus enviou o seu único filho, por amor à humanidade, é essa mensagem que todos nós devemos propagar, mas, estamos vivendo numa época, em que as pessoas que poderiam divulgar a mensagem de Cristo, Estão se envergonhando... Infelizmente... Muitas são as pessoas que estão se envergonhando... Com a obra de Cristo... Com a mensagem de Cristo... Quem são essas pessoas? Os frequentadores das igrejas... Quem são essas pessoas? Os crentes em Cristo Jesus... Quem são essas pessoas? Os filhos de Deus... Infelizmente, muitos são os cristãos que estão envergonhados, por causa do evangelho de Cristo. Mas, a palavra de Deus nos diz que nós não podemos se envergonhar da palavra de Deus. Nós não podemos nos envergonhar com o reino de Deus. Ao contrário, nós temos a obrigação de divulgar esta mensagem do reino. De propagar a mensagem do reino. Como propagar a mensagem do reino? Na forma que você fala. Na forma de você está, Nas tuas opiniões. As pessoas possam enxergar o evangelho de Cristo. Somente na tua opinião, no teu comentário As pessoas possam contemplar A mensagem de salvação E é isso que impactou a vida de Zaqueu É isso que chamou a atenção de Zaqueu Porque as pessoas que seguiam Jesus As pessoas que andavam com Cristo Iam divulgando a mensagem Iam divulgar aquilo que Jesus fazia. E eu pergunto, será que nós estamos fazendo o mesmo, igreja? Será que a igreja de Cristo na terra está fazendo o mesmo? Está divulgando também essa mensagem de Cristo? No local de trabalho, no meio da família, no ambiente escolar. Será que nós estamos divulgando lá esta mensagem? Você que está aqui, você que está me acompanhando, será que você está propagando a mensagem de salvação, o Evangelho de Cristo. Será que você está compartilhando o Evangelho de Cristo? Igreja, muitas são as pessoas que compartilham tudo, divulgam tudo, mas menos a Palavra de Deus. Menos o Evangelho de Cristo. Eles compartilham de tudo, mas não compartilham daquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. Você entende? Você já imaginou se todos nós compartilhávamos a mensagem da cruz? A mensagem da salvação? A mensagem do reino de Deus? O que, que seria do mundo? O mundo poderia ser diferente. Diferente, igreja. Você já imaginasse se todos os cristãos compartilhassem a mensagem de Deus no seu WhatsApp, no seu Facebook, no Instagram, no Youtube? O que seria do mundo? Nós poderíamos ter um mundo diferente, uma sociedade diferente, e eu quero dizer para você: Jesus te trouxe aqui, é para isso. Jesus te trouxe na sua presença, é para isso. Para quê, pastor? Para você divulgar a mensagem de salvação, é para você divulgar a mensagem dEle, é para você compartilhar o reino dEle com as pessoas, hein, é igreja? Nós temos que compartilhar a mensagem de Cristo. E foi essa mensagem que chamou a atenção de Zaqueu. Jesus estava entrando em Jericó. E todo mundo só falava de Jesus. As pessoas só comentavam da entrada de Jesus. E aí Zaqueu se perguntou, meu Deus, quem é esse homem? Mas quem é esse homem que todo mundo está falando dele? Quem é esse Jesus? A Bíblia afirma dizendo que Zaqueu, correu atrás de Jesus, para ver ele, mas não enxergou Jesus, não conseguiu ver Jesus. Ei, preste atenção, Zaqueu soube que Jesus estava entrando na sua cidade, no seu município, no seu estado, o que, que aconteceu igreja? Então Zaqueu saiu a intenção de ir ver Jesus de conhecer este homem que todo mundo estava falando dele, que todo mundo estava comentando dele o que que aconteceu? a Bíblia diz que Zaqueu não conseguiu enxergar Jesus, porque tinha muita gente em torno de Jesus tinha muita gente uma multidão tapava Jesus impedia que Zaqueu enxergasse Jesus Quer dizer, Zaqueu queria ver Jesus Mas não conseguiu ver Jesus Por causa da multidão Você entendeu? Igreja Eu quero dizer para você Se nós como igreja de Cristo Não propagar o evangelho de Cristo Nós vamos se tornar mais uma multidão Que impede que as pessoas enxergam Jesus você entende? Tinha muita gente em torno de Jesus, mas aquela gente impedia que Zaqueu enxergasse Jesus. E se nós não viver a mensagem de Cristo? Se nós não viver Cristo em nossas vidas? Se nós não propagar Cristo com a nossa vida? Olha, nós vamos se tornar o quê? Uma multidão em, tor em torno de Jesus. E quando nós se tornamos multidões, nós impedimos que as pessoas enxergam Jesus. Eu quero dizer para você, você pode fazer que as pessoas enxergam Jesus. As pessoas podem chegar até a Cristo por intermédio da tua vida, por intermédio das suas palavras, por intermédio das tuas atitudes... Agora, se as minhas atitudes, não forem, conforme a palavra de Deus, é lógico. Eu vou fazer que os zaqueus não enxergam Jesus. Eu vou fazer que os pecadores, não enxergam Jesus. Igreja, Zaqueu queria ver quem era Cristo. Mas infelizmente a multidão impedia... Zaqueu queria enxergar Jesus, a Bíblia diz que, ele era um homem de pequena estatura, e não enxergou nada, porque era muita gente ao lado de Jesus, muita gente ao lado de Jesus, e Zaqueu queria ver Jesus, Zaqueu queria ver quem era Jesus, mas as pessoas impediam a igreja, era uma multidão enorme, e aí, Zaqueu voltou para casa, é isso? Zaqueu voltou para casa, é isso? Não, não, Zaqueu não voltou para casa, a Bíblia diz que Zaqueu correu na frente e subiu em uma figueira, a intenção de Zaqueu era quando Jesus passasse em frente da figueira, ou mesmo até debaixo da figueira, ele poderia enxergar Jesus. Você entende? Eu quero dizer para você, que talvez está me acompanhando, você que está aqui, talvez você não consiga se firmar diante de Deus, por causa das pessoas. Mas nesta noite, Jesus está dizendo, não se preocupa com as pessoas. Não se preocupa com as multidões. Não se preocupa com as pessoas, não. Não se preocupa. Talvez você se afastou da casa de Deus, da presença de Deus, por causa das pessoas. Mas Jesus nesta noite está dizendo, olha, não se abate por causa das pessoas. Seja um Zaqueu, porque Cristo ainda se importa com você. Você ainda é precioso diante de Deus. Zaqueu subiu em cima de uma árvore. E a Bíblia afirma dizendo que a intenção de Zaqueu, era ver Jesus só de, de cima. Era ver Jesus. Mas Jesus surpreendeu Zaqueu, igreja. Olha aí, Jesus surpreendeu Zaqueu. Como Jesus surpreendeu Zaqueu? Jesus, quando chega ao lado da árvore em que Zaqueu estava, Jesus grita: Zaqueu, deixe depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa, meu Deus! Zaqueu deixe depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha o que, que Jesus falou para Zaqueu: Zaqueu, desce-te de depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Que palavra linda, igreja! Meu Deus! A Bíblia diz que Zaqueu desceu jubilosamente, ou seja, alegremente, desceu daquela árvore e recebeu Jesus com alegria. Com alegria, Igreja do Senhor. Esse é um apelo que Cristo, até hoje, nos dias de hoje, continua a fazer para as pessoas. Esse é um apelo que Jesus continua a fazer até nos dias de hoje, chamando os pecadores para Ele, para o Seu reino, para a salvação. Jesus continua chamando, o pecador, para a salvação, Zaqueu, desce de depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, você aceita Zaqueu, Zaqueu, desceu apressadamente igreja, e nesta noite, Jesus também faz para você, talvez você, está distante do caminho de Deus, Talvez você está longe da presença de Deus E Jesus faz esse apelo para você Hoje me convém pousar em sua casa Em sua casa, ou seja Hoje me convém pousar em sua vida Hoje eu quero entrar na tua vida Hoje eu quero mudar a tua história É isso Hoje me convém entrar na tua casa, na tua vida, na tua família Agora, para Jesus entrar nós temos que dizer sim, não é isso? Jesus não entra Sem a tua autorização, igreja A palavra de Deus diz que Eis que eu estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz Eu entrarei Você entende? Jesus está batendo o teu coração Jesus está batendo A porta da, do teu coração eu estou dizendo que Jesus, quero fazer morada na tua vida, Jesus, quero fazer morada na tua vida, na tua família, mas por quê? Porque você precisa de Jesus, minha querida, você precisa de Jesus, meu querido, a tua casa, o teu casamento precisa de Jesus, e Ele está dizendo nesta noite: hoje me convém pousar em sua casa, você aceita? Hoje me convém pousar na sua família. Você aceita, meu querido? É isso. Igreja do Senhor, o Satanás ele chega chegando, quebrando tudo, empurrando todos e tudo. Mas Jesus não faz isso, Igreja. Jesus ele bate a porta. Jesus ele bate a porta e nesta noite. Ele está batendo a tua porta Nesta noite Ele está batendo A tua porta minha querida É isso mesmo É isso mesmo Jesus está batendo a tua porta Por quê? Porque Ele quer pousar Na tua vida Ele quer fazer morada na tua vida Ele quer você Para Ele, só para Ele Igreja Só para Ele e a Bíblia diz que Zaqueu deu um sim para Jesus Venceu jubilosamente, igreja Levou Jesus para sua casa É isso que Zaqueu fez Quem pode dar glória a Deus por isso? Quem pode dar glória a Deus por isso, igreja? Aplauso bem forte para Jesus Louvado seja o nome santo de Deus A Bíblia diz que então, Zaqueu levou Jesus em sua casa. Jesus entra na casa de Zaqueu. E quando Jesus entra, a multidão, olha aí igreja, olha aí. A multidão que estava impedindo Zaqueu enxergar Jesus, uh, ficou murmurando. Você entendeu? Aquela multidão que estava impedindo Zaqueu de enxergar Jesus quando viu que Jesus estava dentro da casa de Zaqueu, começaram a murmurar, começaram a, a murmurar, dizendo Jesus entrou para ser hóspede, de um publicano, de um ladrão, de um gatuno, era isso que eles estavam falando, as pessoas estavam comentando, a respeito da entrada de Jesus na casa de Zaqueu, Aquela multidão, ficou indignado com a entrada de Cristo. E começaram dizer, a dizer, Jesus entrou para se hospedar na casa de um pecador, de um ladrão. Saqueu é um ladrão Jesus. Saqueu é um pecador Jesus. Era isso que eles estavam falando. Era isso que eles estavam comentando, murmurando, igreja, eu pergunto para você, qual foi a reação de Ezaquiel? Qual foi a reação de Ezaquiel? Vendo as pessoas murmurarem, qual foi a reação de Isaqueu? Será que Ezaquiel disse assim, Senhor, as pessoas estão falando tanto, mas tanto, contra a tua pessoa, você é um bom homem, você é um homem santo, você é um homem justo, digno, você não merece, passar por essa humilhação Senhor, por favor se retira de mim, por favor abandona minha casa, por favor, sai da minha casa, porque as pessoas estão falando mal de você, porque as pessoas estão criticando a tua entrada aqui, será que eu fez isso? não, Zaqueu não fez isso igreja, a Bíblia diz que Zaqueu não fez isso, Zaqueu teve encontro com Jesus, e ele não queria mais soltar Jesus, Zaqueu teve encontro com Jesus, e ele já não queria mais abrir mão de Jesus, e eu pergunto para você, o porquê que você quer abrir mão da presença de Deus, o porquê que você quer abrir mão da presença de Deus O porquê que você está abrindo mão da tua salvação Porque as pessoas estão falando Ah pastor, é muita perseguição Não pastor, é muita murmuração É muita luta pastor Todo mundo está falando mal de mim Todo mundo está comentando da minha vida Por quê? Zaqueu tinha tudo para dizer isso que você está dizendo Zaqueu tinha tudo para falar o que você está falando Mas a Bíblia diz que Zaqueu não falou A Bíblia diz que Zaqueu não disse isso Não falou isso, melhor dizer Sabe o que que Zaqueu fez? Sabe o que que Zaqueu falou? Zaqueu disse assim, Senhor Se realmente eu tenho roubado essa gente eu quero devolver tudo que eu roubei deles, eu quero devolver tudo que eu roubei deles, você entendeu? É bem isso? Se eu tirei dela, Senhor, eu quero devolver, Senhor, mas o Senhor não se afasta de mim, mas o Senhor não se retira da minha casa, você entende? Eu posso devolver o que eu tirei, mas Senhor, não sai da minha vida... Não sai da minha casa. Eles podem murmurar, eles podem falar mal. Mas Senhor, eu não quero mais te perder. Eu não quero mais ficar longe de Ti Senhor. Por que que você não fala isso também para Jesus? O porquê que você também não fala isso para Deus? Em vez de você abrir mão da presença de Deus. Das coisas de Deus. Da obra de Deus diz isso para Deus, aconteça o que acontecer Senhor, eu não vou abrir mão da tua presença, eu não vou abrir mão da minha salvação, eu não vou abrir mão do meu chamado, Faz, fala isso para Deus, você que está pensando desistir da presença de Deus, Deus está falando contigo, você que está pensando abandonar tudo, por causa das lutas, das perseguições, dos falatórios, Talvez você está me acompanhando Está pensando em abandonar a obra de Deus O teu chamado Deus está dizendo Não faça isso meu querido Não faça isso Não faça isso Minha querida Você pode abrir mão de tudo Mas da presença de Deus não Das coisas de Deus não Não faça isso Não pastor está pesado O que é isso? O pesado Jesus já carregou por você Jesus, quando chamou você, ele disse assim que, no mundo, você poderia ter aflições. Ele não disse que poderia ser tudo fácil, mamão com açúcar, não, Jesus não falou isso. Ele disse que você poderia ter aflições, lutas, pelejas, mas ele mandou você ter bom ânimo. Ele nos manda nos ter bom ânimo, não desistir. Não abre mão das coisas de Deus. Talvez a tentação tá